O que falar é o os Estou aqui com o meu drone a 500 km por hora. Eu Estou aqui com o meu amigo Paperhead, que ele Paperhead BR, que ele começou o canal muito com pouco tempo. Ele foi embora, tem mais nem menos. E aí, beleza? Cara, como vocês podem ver, eu sou, eu só tenho um carro humilde. Nesse... Mas cara, esse carro, por mais que ele seja muito rápido e também é muito bonito, cara. É o seguinte, é, eu achei que ele era elétrico. Não, não, elétrico não, é. Como que chama, Marco? Ele é. A gasolina? Não, eu achei que ele era. E que ele não tinha um modo esportivo. Ah, mas ele tem um modo esportivo, eu não sabia. E hoje tô aqui com meu parceiro Marco, cara. Ele vai falar mais sobre esse jogo, porque ele fala. ele começa a jogar muito mais tempo que eu. eu Joga há pouco tempo, só que eu comprei. passezinhos. Então, o Marco vai explicar um pouco sobre o jogo, o que ele quer trazer e a próxima atualização que eles fala prometeram. Vou falar também um pouco dos bugs. A gente vai fazer meio que um debate, né, Marco? Como se fosse um debate desse carro verde. mesmo. Como medo. se fosse um debate. Eu. Vamos lá. Marco, a minha, eu, vou ser, eu vou perguntar. Marco, a primeira pergunta. Quais são as novas atualizações? <risos> tá bom, então. Marco, primeira pergunta. Quais serão as próximas atualizações desse jogo? Revival. Bom, não sabemos muito bem sobre essas atualizações, mas tem muita gente comentando que o Milk, o criador do jogo, não sei se essas coisas são verdade. eu não uso o Twitter, mas falaram que no Twitter, é, no Twitter. ele Entendi. falou que ia ter uma atualização de evento de Halloween, como teve no evento de Páscoa. Mas como eu não tenho carro de Páscoa, eu não gosto muito dos eventos desse jogo, vou falar bem a verdade. Mas a gente vai ter que achar partes para montar um DeLorean, um Sim. DMC DeLorean. Como o evento é de Halloween, mas na minha opinião eu não gostei muito desse carro, eu não vou pegar esse carro de evento. Mas tem que, tem que ver se as informações são verdade, né? E também é, tem que esperar também sobre também. isso. Pode ser news também, tem muita coisa aí que não pode ser. Marco, é, você pode fazer perguntas para mim também, que eu posso responder, porque tem um... Cara, e é o seguinte, pode? Você conhece as regras do debate? A gente não pode dar um... É, galera, esqueci de passar as regras para ele, agora que eu lembrei. Pera aí, já volto. Bom, galera, voltei aqui. Mano, olha o brilho do carro. Mano, que, peraí, peraí, tem, botaram cheio um desse, meu Deus, sério, tô amando esse servidor aqui, tá Tá todo mundo obedecendo a cidade, de boa, já ficou verde. Que você oh, tá me cara? Todo mundo me seguindo aqui? Nem apresentei minha Não, conta eles tão lá. respeitando, eu acho que eles tão respeitando a cidade, eu gostei desse gostei. servidor. Gostei. Então, Marco, ó, agora você pode fazer uma pergunta pra mim, cara, que eu vou responder. Tem um carro que o voando, normal. Ó, oh, é, agora seriam... eu vou responder uma pergunta pra você, vou pedir uma pergunta. Ó, uhum. oh, como você tem, eu, você tem mais robux, né? É você mentira! Você comprou alguns passes, alguns mesmos passes que eu comprei. Mas tem um passe que, você, que, eu, que eu comprei, que você não comprou, que Sim. é o passe de customização. Mas você comprou um outro passe que eu fiquei muito interessado, que era o passe de luxo. Agora, como que a gente comprou... Já que a gente comprou três passes nesse jogo, eu, eu já posso comentar isso. Qual é a sua opinião pra, sobre os passes do jogo? Vale a pena ter um passe? Você acha que o jogo briga demais para ter os, os, as coisas mais hora? O que você acha sobre isso? Cara, o seguinte... Passos do jogo, eu acho que é uma coisa bem interessante porque ele, tipo assim, um carro de luxo você não vai ter o mesmo preço de um carro a gasolina, não, um carro elétrico, perdão, você não vai ter o mesmo preço de um carro a gasolina. Um carro é, por exemplo, eu tenho uma nesse jogo eu tenho uma viatura descaracterizada que no caso é uma 2017 Chevron Capitão PPV que ganhou até de tempo, muita de vista hein? foi mais rápido que o 10 horas, chegou a 260 por hora o passe de. Tipo assim, de, tipo assim, de é, o de público serviços, até que vale a pena, porque você ganha bastante, libera bastante carro. Eles são muito rápidos, esses carros, eles são muito baratos também. E, e... também tem um ponto de vista bem legal, que o Public serviços dá pra você chamar uma galera, ah. principalmente pra você que tem canal. É, MR do Dud. Se você tem uma. Se você tem um canal, você pode chamar seus inscritos para esse jogo. Claro. Vocês podem fazer um RP em live. É muito da hora é, também é. ter o público service por causa disso. Você pode agir como policial, como, algum, como DOT, como bombeiro, é muito bom. Olha, eu não sei se. Nada, tipo, a todos os passos. Falar um pouquinho até do meu conhecimento desse espaço para você. Cara, até que eu saiba, o passe de luxo ele é 250 Robux. Mas é o seguinte, ele vale, vale. muito mais que o passe pra minha opinião vale muito mais que o passe de esportes, porque o passe de luxo ele tem carros muito rápido, muito veloz. E é o seguinte, é metade do preço do passe de esporte. Claro que o passe de esporte, ele tem muito mais, mas muito mais carros. Muito mais rápido, muito mais potentes, como o um Lamborghini Huracan. Só que você não vai achar um, um, um carro esportivo que não chega no mínimo 250 é, mph. Você não vai achar um carro de, é, de esporte que vai é 250 mph, é sempre de 200 mph para cima. E o de luxo ele chega na média dos 250 por aí, cara. Eu acho que é uma é, velocidade bem aceitável. Agora o passe elétrico Ele é pra você que você tá iniciando o jogo Você iniciou o jogo, gostou, compra o passe elétrico Porque ele tem muitos carros E ele é a bateria você economiza com ele Que eu tinha um carro chamado Next Eu vou colocar aqui na fo a foto dele E o seguinte, ele acabava a energia toda hora mas Se ele fosse a gasolina Eu ia gastar mais de 3 mil é, De dinheiro nesse jogo Eu 3, mais de 3 mil. Então, eu acho que o um passe elétrico para você que está começando é muito bom. Agora, o um passe clássico, o maior storage, personalização, é mais a, É para você que é Isso, é para você que é colecionador e gosta de carro personalizado E também para você que gosta de dar um RP, que Exato. se achama. Também é para você que é um colecionador e para você também que é rico e gostou demais do jogo. Tipo, viciado nele. Exato, igual eu. Ô, Marco, qual que é a sua próxima pergunta? É a sua vez. Ah, é? Eu sou eu? É, sou eu? Ó, meu mouse bugou, ó. Bugando aqui, ó, o mouse bugando. Ah, não Ô, tô... então, Marco, a minha é, pergunta é o seguinte. Esse jogo, ele tem os gráficos, eu vou falar sobre a atualização, os gráficos muito realistas e ele também tem um mapa muito grande. Eu parei aqui no posto. É, é o seguinte, Marco, cara, você acha que na próxima atualização vai ter algum upgrade de mapa? O que você acha sobre isso? Você tem alguma informação? Bom, não temos informação. Na verdade, desde que o jogo lançou, nunca tivemos informação. Mas eu vou falar bem a verdade, Green é o nome do jogo. Mas Green foi inspirada em uma cidade, em uma cidade dos Estados Unidos. Eu não me lembro se era dos Estados Unidos ou se era de outro país, mas foi inspirada. E se eu não me engano, tem o mesmo nome do jogo. Não me lembro muito bem. Eu não sei se essa informação é verdadeira, mas uma coisa que eu sei. Por ele ser inspirado em um, jogo, em um mapa da realidade, eu acho muito difícil eles atualizarem um mapa. Mas se o mapa tiver uma alteração lá na vida real, eu acho que com certeza eles podem trazer para o jogo também. Então, né, é tipo assim, eu acho que essa autorização, eu vou colocar aqui se tem existe. ela E o seguinte, se você olhar na placa do seu carro, se você olhar um zoom pertinho dela, aparece o nome da cidade ou só a placa. Mas pensa comigo, se aparece o nome da cidade, tem a placa tem cotia, tem rock, tem... Não, é São Rock, tem... É... A placa sempre tem o estado... que. Acho que é estado que você comprou esse carro. Cidade! Isso, cidade, obrigado. Então, eu acho que vai ter o upgrade de uma, uma cidade que seja do lado. É, existe. Existe? É, existe? Uma cidade perto. Existe a cidade gurvile. Estados Unidos, eu acho que é bem provável que eles coloquem mais mapa. É bem mais. É, mas tem um ponto de vista também. Ele vai ter que mudar as lojas. Porque, por exemplo, se tiver uma cidade, por exemplo, uma cidade em o que vende carros básicos. E aí você quer um carro esportivo, talvez você tenha que ir na outra cidade para poder comprar o um carro esportivo. Então isso pode até dificultar a gameplay das pessoas, principalmente de iniciantes. Exato, como eu falei do, dos passes elétricos, passes. Recomendo, se você está começando e gostou desse jogo, comprar o um passe elétrico. É ação. Vai dar Roblox, mas vale cada Roblox. E, Marcos, só para se encontrar é, aqui... É, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu Eu vou falar uma coisa para vocês que estão ouvindo isso. Do... O passe elétrico, ele é bom, sim, mas se você gosta de carro esportivo, é. tipo, se você é fanático por carro esportivo, eu não recomendo comprar o passe elétrico. Isso na minha opinião. Você gosta de carro que faz barulho, ou seja, isso aqui ó, que eu vou fazer, a... vamos escutar agora no meu jogo, mano. Vocês gostam de carro que tenha esse barulho que colocou tá aqui, Marco é do carro neutro com freio? Você gosta desse barulho aqui? Eu te recomendo o um passe de luxo ou esportivo, é ou o um passe clássico. Também tem uns carros antigos que é bem rapidinho. Tem que de colecionar também, é bem legal. Como o Porsche Carreira de 1900 Isso. e... Não me lembro ah. qual são. Eu acho que era 1948 ou... Bem Mano, não Isso. me lembro. Oh, agora eu vou... Bom, gente, como você gostou desse jogo, eu vou deixar o link aqui do jogo aqui na descrição, não, tá? Gente, é... O jogo, eu tenho uma pergunta pra você, né? por exemplo. É, eu acho meio estranho. É como se fosse o limite a velocidade. Por exemplo, você pode trocar de mph para kmh, quilômetros km por hora. Será que vai ter alguma atualização nessas placas de limite? Porque, por exemplo, na placa tá 55 mph. Se eu dar 55 aqui, ó, 55, por exemplo, ó, vou colocar em 55. O jogo é 34 o, o KM ele é, é o que por cento mais rápido, mais maior. E o MPH, a pergunta que eu te faço, cara, é o seguinte: acho que terá novos carros no final do é, no final do 2023? Eu acho que janeiro de 2023, porque a Apple. Ela falou que ele ia fazer um carro, eu não lembro. Esse jogo vai fazer uma homenagem? Era inspirado na Mercedes, não me lembro, é. Mercedes. É, eu vou... É, o editor pode colocar a print da Mercedes aí. Era, uma Mer era inspirada nessas Mercedes. É, essa Mercedes tem um Asphalt 8 também, no jogo Asphalt Air 8 Airbone. É, é uma Mercedes bem parecida até, o editor vai colocar aí a diferença entre as duas, é bem parecida afinal, e tipo, muitos carros com certeza pode vir ao jogo, mas tipo, alguns carros, eu fico com medo de uma coisa, os carros novos vir, e os carros Velho antigos, saídos. que eram a gasolina, Saírem do jogo. Isso eu fico bem com medo e também eu fico bem triste, porque. Mano, um carro maneiro. Pensa em um carro bonito, bonitão, sério, topzeira. E aí quando você vai lá acelerar, o carro não tem som. Ele é um carro elétrico. Tipo, não tem sentido isso. Eu não vejo sentido nenhum. Cara, no jogo. Mas. Um carro elétrico? Pode falar. Jogo carro elétrico? Ele bem ruim, porque ele não faz barulho, você joga o um jogo de carro fazer barulho mas na vida real um Tesla é muito bom a gente não tá falando que as marcas são ruins tá, a gente só tá no jogo, a, opini a gente tá dando a nossa opinião tá, a gente não tá reclamando de marca a gente não tá falando nada, a gente tá dando a nossa opinião no jogo tá bom, então, é, não é pra você levar a sério, porque por exemplo o carro da Apple nem saiu falaram que ia sair, de, acho que em julho de 2023 o carro pode vir no jogo ou não. Então, tá fazendo... eu, eu meio que fazendo a propaganda, né? Mas, a gente tá dando a nossa opinião do jogo. Se você se a gente falar... A gente não sabe as marcas do jogo, porque são diferentes. Por exemplo, esse carro aqui é da BMW. ou o símbolo da BMW desse jogo, é BKM. Então, a gente não sabe, ao certo, como são é, as marcas do carro no jogo. Por isso que a gente tá falando a marca real. Então... A gente não tá dando a opinião dos carros reais, a gente tá dando a opinião do carro do jogo. E, Marcos, você quiser fazer uma pergunta? Bom, uma pergunta que eu acho que é bem. que eu acho que pode incomodar muitas pessoas a quererem jogar o jogo no Roblox. Mas eu tava pensando aqui. Qual é, o que, que você acha sobre os bugs do jogo, tipo bug de física, bug que o guincho ele não, ele não tava guinchando, nessa atualização aí parou de guinchar, do nada? O que, que você acha sobre isso? Cara, eu acho que os bugs é, na próxima hora eles vão serem consertados, do guincho, do, do meio que um detecta que tem mais ou menos do, é, do jogo, que ele é bugado, você coloca uma placa, você volta e ele buga tudo eu acho que esses erros aí serão, na próxima atualização serão, é, atualizados. Mas a gente também não vai esperar, é, porque esse servidor aqui, ele é dos Estados Unidos, e a gente tá no Brasil. Então, eu acho que é o seguinte, eu acho que o servidor vai continuar com lag, mas os e bugs talvez... assim, vai, voltar, vai parar um pouco, eu acho, eu acho que vai parar, porque... É, ah, ponto de vista! É, a Roblox em 2021, se eu não me engano, ela prometeu servidores no Brasil, então a Exato, gente não pode verdade. ficar só dependendo do milk pra resolver os bugs, vai que é por causa do alto ping que tem, né? Ah, simples isso, se você quiser, no, se você quiser deixar o jogo é, travado, ou pra uma passagem pros Estados Unidos, é baratinho, sabe? Compra lá, vai os Estados Unidos e joga lá, pronto. Nunca mais vai ter bug. <risos> É uma ótima solução. Eu tô aqui na dias pior pela oitava vez. Não marca, agora é sua vez de, na minha vez fazer pergunta, né? A é. tá bugada. Cara, eu acho que nesse jogo a all play, acho que roleplay, é né? Ela será atualizada porque como tem aeroporto, tem várias coisas que tem modificação. Eu acho que no futuro, talvez, tem aviões. Seja um jogo de roleplay. Nunca com a qualidade dos carros, os aviões muito bons, você consegue voar pelo mapa. O mapa pode representar uma cidade, eu não sei. Ele pode atualizar os, o, o, a renderização, porque a renderização demora pra carregar. Olha só, eu tô passando aqui, por exemplo, os postes, ó. Ele tá meio que dando umas bugadas na luz, ó. É, mas uma... isso você pode mudar, mas isso você consegue mudando a renderização, é, a, a distância de renderização nas configurações do jogo. Mas isso tem que mudar mesmo. Exato. Bom, cara, esse jogo é muito bom. Eu recomendo pra você. Infelizmente, hum, esse vídeo vai ficando pro final. Se você assistiu isso aqui, manda, por favor, aí no, carro, aí no, no comentário. É... Pneu metralhado <risos> Marco Foi muito é... Como é que chama o nome do seu canal? Novo, recente É o Paper Paperhead Paper, Muito obrigado por participar desse vídeo Muito obrigado para você que assistiu a gameplay barra de baixo Que nós fizemos Eu fico por aqui Falou E ah, antes, antes, antes, peraí, peraí, peraí, peraí, não sai ainda não. Sexta-feira vai sair Minecraft Survival. Survival. Já tem o um roteiro. Eu vou gravar Minecraft Survival. Essa série vai voltar. Depois de tanto tempo.